Fala, meu povo! Beleza? Ian aqui na área e nesse vídeo aqui eu tô trazendo sempre casos reais, pessoas como você, com desafios aí de se libertar da CLT, de demitir seu chefe, que estão passando por perrengues, medos, questionamentos. Então, a ideia é que eu possa te ajudar trazendo aí caminhos, dicas, práticas passos que possam te dar um pouco de luz aí, mais segurança para você fazer esse movimento sem tanto medo, né, sem tantos perrengues aí, porque eu já passei por tudo isso, né, e com certeza trazendo alunos, mentorados e perguntas aí da audiência, suas perguntas, então bota aí na, nos comentários, porque assim de repente no próximo vídeo eu posso trazer o seu caso aqui e analisar, e dessa forma espero que eu possa gerar o máximo de valor para você conseguir fazer esse movimento aí de uma maneira mais planejada, tranquila e sólida, sem muitas dores, beleza? Então, vamos lá. Fala, galera. Eu sou o Fabiano. Eu conheci o Ian no YouTube. Escutava ele falando sobre propósito de vida, que as pessoas, porra, não tinham vida, estavam saturadas no trabalho. E eu pensei, pô, esse cara tá falando comigo. Será que ele tá gravando esse vídeo pra mim? Depois eu vim conhecer que 9 a cada 10 pessoas estavam infelizes. Né? Eu costumava até falar com minha esposa que eu não tinha vida. Segunda a sexta eu era só dedicado ao trabalho. Eu trabalhava 12 horas por dia, eu saía estafado, cansado. Chegava em casa, jantava, comia muito. Deitava em frente à televisão, ficava vendo televisão durante horas. E se me perguntar o que que eu via, eu falava, não sei. Eu ficava só mudando de canal não via nada. E dizia para ela também que a gente só tinha, eu só tinha vida no sábado e no domingo. Cara, essa estatística é bizarra, né? O Instituto Gallup fala que nove em cada dez pessoas no mundo estão infelizes no trabalho, né? insatisfeitas. Isso, para mim, é revoltante, porque se a gente para para analisar, né? o trabalho, ele cobre pelo menos um terço da nossa vida, por baixo aí, porque... Isso eu contando 8 horas de trabalho, mas tem muita gente que, porra, com a carga horária insana que a gente vive aí, trabalha entre 10, 12, 14 horas, que era o que eu trabalhava na época lá como executivo de multinacional. Então, a gente está falando de, no mínimo, um terço da vida. O outro terço a gente passa dormindo, e aí quer dizer que a gente só vai ser feliz e em um terço que sobra, é, é muito estúpido né, a gente aceitar esse modelo, essa equação. aí. Né? E se a gente olhar também... É, nós somos seres que queremos ter resultados, queremos né, ter retorno sobre os nossos investimentos e se eu te apresentar o seguinte investimento, você vai investir 5 e vai tirar 2, você acha que é um bom investimento? Você estaria empolgado para viver com esse investimento aí ao longo da sua vida? Eu acho que não, né? E eu tenho certeza que não. A questão é que a gente está fazendo esse investimento o tempo todo, você investe 5 dias na semana para ser feliz apenas nos 2 dias no fim de semana e o pior você investe né 11 meses do ano para ser feliz só em um mês de férias então a gente precisa mudar essa equação não dá para você desassociar trabalho de felicidade né a palavra trabalho vem da, do latim tripalium, que era um instrumento de tortura Olha que bizarro né com três paus que ficava esticando o cara e tal, então o trabalho durante todos esses anos teve uma conotação de sofrimento, de dor né, de, de ser obrigação e isso fez sentido durante 100 anos aí, talvez para as gerações dos seus pais, dos seus avós, onde consideravam a porção da vida relacionada ao trabalho apenas para dar segurança, grana, dinheiro no momento né, de vida aí, pós-guerra segunda guerra mundial tal então muita incerteza, inflação subindo que nem uma loucura aí né? plano cola, um monte de coisa que a gente não viveu tanto na nossa vida de mercado de trabalho, então estava todo mundo buscando segurança, né viver, trabalhar ali na empresa durante 30, 40 anos, fazer carreira, isso tudo era muito bem visto, para a gente criar um contexto para a nossa família de segurança, né? ter dinheiro ter todos aqueles símbolos lá que a gente é, que a sociedade acabou valorizando como sucesso, só que hoje em dia isso tudo não faz mais sentido, né? segundo lá o livro do Tim Ferriss, né? o trabalho é, trabalho quatro horas por semana, ele tem esse termo, né, os novos ricos, né, os novos ricos não são as pessoas com dinheiro, são as pessoas com tempo de qualidade, são as pessoas com liberdade, com flexibilidade, que conseguem é, viajar quando quiserem, que conseguem viver uma vida mais alinhada com os seus valores, com aquilo que é importante para si, que que não tem amarras ou são presos a sistemas, né, e infelizmente a CLT é um grande sistema de escravidão, onde você vê aí chefes maltratando, né, abusando é, dos seus funcionários, e eu tenho várias histórias bizarras da minha época como executivo, quando eu trabalhava em multinacional, eu trabalhei é, 12 anos né, em multinacionais, trabalhei no Brasil, na França, nos Estados Unidos, então eu pude ver situações diversas onde essa relação empresa-empregada estava muito tóxica. Né, seja com colegas, né, uma competição interna bizarra, é, desrespeito ao equilíbrio, vida pessoal, vida profissional. Então, muita gente botando o trabalho em primeiro lugar, acima de tudo, gastando sua energia toda e, no final, não sendo reconhecido, seja por grana, seja valorizado né, pelo seu trabalho, sendo subaproveitado, né, podendo botar esse potencial enorme para o mundo, mas sendo né, agindo como um robozinho só, fazendo ali o relatório, apertando o botãozinho, então tem, tem muita merda dentro desse sistema da CLT, que se a gente permite, você vai vivendo no modo automático, né, e quando você menos percebe, tá aí, né, acorda, vai pro trabalho, volta, come, assiste TV, nem sabe o que assistiu, dorme, o dia seguinte, tudo igual, e quando você olha pra trás, 30 anos passaram e a vida passou e, e nada aconteceu. Né? Você não tem muito orgulho daquilo que você construiu e isso vai te aprisionando. E parece que cada vez fica mais difícil de você se libertar, porque são mais responsabilidades. Né? Você tem medo de, porra, conquistei isso tudo aqui, vou abandonar, vou abrir mão disso aí é, tem filho, tem mais conta para pagar, tem mais boleto, tem mais, mais, mais, e a vida vai ficando inchada e vai ficando cada vez mais difícil fazer esse movimento. Por isso que agora que você está vendo esse vídeo, por isso que agora que talvez a dor esteja muito alta, você precisa começar a traçar um plano de mudança, porque que nem Einstein dizer né? Insanidade é você esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, se você continuar fazendo a mesma coisa e não mudar, você acha que vai mudar? Não vai cair milagre aí, porra, no universo, todo... não. Você tem que agir, você tem que começar a fazer coisa, você não precisa agir lá caralha, né? Sair bicando, porra, pegar o computador, tacar na cabeça do chefe. Mesmo que dê vontade aí de fazer todo dia, sair dando voadora né, em todo mundo no trabalho, não é por aí, né? Você precisa de um plano, você precisa... Antes de tudo, dá uma acalmada aí nas dores, então, de repente, você ter uma rotina matinal, 30 minutinhos para cuidar de você, porque você merece, caralho, porra, você precisa ter um tempo ali para cuidar da sua, do seu corpo, fazer um exercício de 7 minutinhos, hit. tem alguns vídeos aí que eu te mostro como fazer isso, você 5 minutinhos de meditação para dar uma limpada na alma aí, na cabeça, nos pensamentos, começar o dia zerado, então, 5 minutinhos, estou falando para virar o Buda, né, todo mundo tem cinco minutos, se você acha que não tem agora, é que você mais precisa, porque você precisa de tempo, você precisa de equilíbrio, né? você precisa de mais energia, então, porra, tomar um banho gelado, você vai lá, porra, dar um gás fudido pra já acordar de manhã, e não que nem um zumbi, arrastado pra porra do trabalho, não, você vai, porra, faca na caveira, um banho gelado já te dá essa energia, te ajuda com imunidade, um monte de coisa, né? você vai começar a ler, voltar a ler, quanto tempo você não lê, Porra, lê ali, cinco minutinhos, comprometa com três páginas, não precisa mais do que isso. Então você tem um momento desse, vai começar a trazer mais energia pra você, porra, olhar pro trabalho, olhar para as oportunidades de uma maneira diferente. E aí, de repente, você não tem tempo hoje, carga horária insana, porra, tira um do lixo e entra três, porra, o chefe mandando e-mail, porra, Sexta-feira à noite, manda, pô, precisa desse relatório de segunda de manhã, você tem que trabalhar fim de semana e tal. Então, você precisa de mais produtividade, organização, planejamento de prioridade, aprender a falar mais não, delegar coisas, para você liberar tempo. Porque com energia, com tempo, você vai conseguir começar a botar a cabeça para fora aí da água para respirar. E aí, respirando, você vai começar a falar, pô, beleza, agora eu consigo pensar num plano para demitir meu chefe. Porque senão você só vai ficar na, no piloto automático, na correria e não, não vai mudar nada. Então, você precisa começar por aí. Tem vários vídeos aqui no canal que te ajudam a, a começar com pequenas coisas, uma rotina de 30 minutos né, pela manhã, só para você te dar ânimo. Pô, uma técnica de produtividade para você pensar, Porra, antes de começar a trabalhar, responder e-mail, WhatsApp, um monte de coisa, o que, que eu posso fazer para botar uma intenção aqui da coisa mais importante que eu tenho que resolver no dia? A única coisa, né, que tem um livro legal que fala sobre o assunto. E aí você começa por isso de manhã, porque isso já vai ter o sentimento de que, porra, foi produtivo, e não que ficou ocupado o dia inteiro respondendo e-mail, trabalhando para os outros, sem trabalhar para sua prioridade. Então, esses são pequenos passos para você começar a ver luz no fim do túnel. E aí, quando você começa a ver luz no fim do túnel, você começa a pensar, beleza, como é que eu me organizo financeiramente então para poder fazer esse plano de uma maneira sustentável, para não ter dor de cabeça e não ter dinheiro para pagar o né, prato de comida no final do mês você vai começar a olhar para as suas finanças vai começar a ver qual o montante né que você vai precisar juntar para poder de repente fazer uma transição e te dar seis meses um ano aí de fôlego para você criar um negócio online em paralelo e te dar essa liberdade sem ter a pressão de ter que é, ter o mesmo salário que você tem hoje no negócio online você pode fazer isso de forma mais tranquila de forma mais planejada de forma em paralelo para você ter mais validações na hora de você demitir o seu chefe, você está com mais segurança de que esse outro caminho aqui tem alguma coisa, já consegui vender uma mentoria, já consegui vender um curso, já consegui, é, porra, vender um e-book, tem várias formas de você começar sem muito investimento, sem muita energia, porque assim você vai conseguir se convencer de que é possível, de que tem um caminho, e há várias formas de você fazer isso, eu fiz, vários alunos meus já estão aí com sucesso, já fizeram essa transição, né, várias pessoas que eu mentorei conseguiram também demitir os seus chefes de boa, então existe um método, existe uma forma de você fazer isso de maneira mais planejada, você não precisa fazer bicando tudo para alto de um dia para o outro. Né? E aí, em paralelo, você vai aprendendo a criar um negócio online, você vai trazendo estratégias, você vai é, entendendo quais são os recursos e coisas que você precisa estudar, você vai porra, criando uma página de vendas, que é uma coisa super simples, né? você vai aprendendo a fazer um tráfegozinho para você ter, você não precisa ficar criando conteúdo para caramba, tem vários formatos, né não, não precisa seguir o que todos os gurus falam, é essa fórmula, é esse o caminho, tem que fazer só isso, tem que investir tanto, cara, tem várias formas e vai depender do que você quer, do quanto que você tem de tempo, de energia, de investimento para botar no negócio aí, mas você vai precisar de estratégia, né ter clareza de qual tipo de produto, como que vai ser a estratégia de venda, né? começar a vender, então tem... Tô no caminho aí, um mapa que você precisa fazer, mas o mais importante aqui é que você precisa agir. Você precisa se botar em movimento, você precisa começar. Porque se você não começar, vai ficar tudo igual, filha. Não tem jeito. Não acha que vai cair um milagre, porra, em 2022 vai ser diferente. Não vai, vai ser igual e vai ser pior se você não tomar vergonha na cara e entender que o melhor momento para você mudar é agora. Na verdade, o melhor momento era 10 anos atrás. E o segundo melhor é agora. Então, não tem jeito. Mas você não precisa mudar radicalmente. Pode ser uma evolução. Não precisa fazer uma revolução do dia para o outro. Vai evoluindo, né? E eu posso te ajudar. Esses vídeos aqui têm a intuito de te ajudar. Trazer dicas práticas, trazer casos, análises, ideias de sucesso aí para que você possa seguir em frente com mais segurança, né? Sem ter que largar tudo de um dia para o outro, beleza? Então, se te ajudou, compartilha esse vídeo aí com uma galera que também possa ver valor nessa nossa conversa aqui né grupo do WhatsApp manda aí um a um para uma galera me manda suas dúvidas aqui embaixo nos comentários por direct vai lá na minha bio pô, vê aí na descrição tem vários formatos de transformação que podem te ajudar com curso mentoria um monte de coisas se você já quiser começar mas acima de tudo compartilha aí esses questionamentos e suas dúvidas porque eu vou fazer esse tipo de análise aqui vou trazer Algumas ideias, reflexões e dicas práticas, bastante aí para ela frente. Isso daí faz parte da minha causa de ajudar o máximo de pessoas a se libertarem da CLT e espero que eu possa te ajudar cada vez mais com essa pegada, beleza? Valeu!